apresentando eu papai Jujuba Nanica no canal Jujuba Bananica Fazem bebes para mais vídeo hoje pessoal estamos aqui gente eu sei que você sente saudade da minha voz, gente. minha voz alegre é tanta coisa gente eu sei mas bom, hoje eu vim mostrar como você vai conseguir esse óculos chinês, esse de cabelinho esse negocinho que eu não sei o nome, essa tigela e esse chapeuzinho tá bom? Bom, gente, aqui, ok, pra ir também aqui, ó, para conseguir uma mochila que é secreta, que eu não vou mostrar porque vocês vão amar demais. Eu não sei se alguns vão amar, ah, ok, vamos continuar, ok. Bom, gente, aqui pra resgatar, ó, o editor Papai Juba vai deixar na descrição esses itens aqui porque é só clicar em obter tá aqui ó e obtemos aqui eu já vou equipar não também usar aqui pronto que agora o outro aqui consegui eu não sei nem onde qual que é é nas costas ok Aqui, esse óculos super chique Eu tenho, assim, gente Eu ainda uso aquela skin Eu uso, às vezes, aquela skin Do óculos da Gucci Bem bonita, inclusive Olha o negócio de anime, gente negócio de anime é Paulo é. como é que eu vou pegar o outro aqui E vamos botar Usar. Pronto. Que e. <risos> gente, que coisa mais maravilhosa. É. Nossa, gente, eu tô tão gata. Primeiro, vamos ver ela com a tigelinha. Olha que coisa mais gata. Agora, vamos ver com isso. Eu também, Dani... Daniel <risos> Daniel, ó. Ai, gente, eu tô ficando doida. Olha, ficou aqui, ok. Bom, e gente, para vocês conseguirem a mochilinha, que é só vocês vir aqui no Roblox promo... barra promocodes Talvez o editor também deixe na descrição. Depende, se alguém lembrar, né? E vocês vão botar 100 mil seguidores. Seguidores não sei aonde, mas eu vou botar aqui. E... Successful Redding Corrigation. Corrigation. I just didn't nome Aqui. Gente, calma aí, que eu vou ter que fazer uma coisinha aqui, gente, que dá pra... Meio que tem, <risos> tem três negócios, gente Ó, oh, gente, eu tenho uma tigelinha quase igual Fiquei tri... Paguei real nessa coisa Olha Não dá pra ver, meio que É meio que Não dá pra ver <risos> Mas ela também tem aqui, ó Um oclinhos um que todo mundo, ama. todo mundo ama Todo mundo ama ver eu com ele também, aqui, ó Veja que Se não é a coisa mais bonita do mundo, gente Ver se eu não fico chique internet colabora Tava colaborando até colab Colaborando até agora, né Ela tava colaborando colaborando, colaborando colaborando até agora Mas não tá agora mais Bom, ok Mas bom, gente Eu vou fechar essa água aqui, calma aí Mas bom, gente peço que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou voltar a fazer vídeo sim Tá bom? Pode inspirar Ok, gente? Aqui, ó, gente, a nossa dancinha Meu Deus, ok Calma aí Olha que beleza Beleza, né? Mua. Agora, gente, uma música que vocês gostam deixa o um like, se inscrevam no canal E compartilha o vídeo para os seus amigos E yeah! é Bom, gente mas Então pessoal, foi esse Se vocês gostou, gente Me segue o blog, me segue o seu peito Me segue o meu blog, me segue o seu Me segue o meu blog, me segue no meu blog Me segue blog, me segue o meu Me segue o blog, me Beijinhos Oi, <todos> Zudup